Deus é amor, Deus é meu amigo Quem não concordar comigo, certamente tá perdido Deus é amor, Deus é meu amigo Quem não concordar comigo, certamente tá perdido. Faço de Deus a minha imagem Digo que é dele, mas é minha mensagem Somos semelhantes, somos o bem Os inimigos de Deus são os meus também O Deus de Boiobá, hoje o não consegue imaginar o Deus de Fóiaoba. É o Homo sapiens que quer se divinizar o Deus de Hoje O chimpanzé não consegue imaginar o Deus. É o homo sapiens que quer se divinizar Deus disse, ame seus inimigos Deus disse, ultrapasse ofereça Mas o que fazer com os inimigos de Deus? Com os inim de Deus. A gente chama de capeta Deus disse, ame seus inimigos Deus disse, outra face ofereça Mas o que fazer com os inimigos de Deus? Com os inimigos de Deus A gente joga pro capeta o Deus de Foióba, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foióba é o Homo Sapiens que quer se divinizar. O Deus O chimpanzé não consegue imaginar O deus de foiobá É o homo sapiens que quer se divinizar O deus de Foiobá, O chimpanzé não consegue imaginar Deus de foiopa É o um homo sapiens que quer se divinizar